Muito bem, amigos do Canal do Bem, nós estamos aqui continuando a nossa cobertura da coletiva de lançamento do filme E a Vida Continua. Ao nosso lado aqui, Luiz Carlos Félix, grande ator, né, que está uh, emprestando aqui esta qualidade para brilhantar esta obra, né, fazendo o, o Caio, né, um grande picareta, né, <risos> né, que... Com todas as suas dificuldades, tem uma mensagem bastante forte e difícil, é. né? Caio Serpa, mais que um picareta, ele é um crápula. <risos> eu não queria dizer isso, eu fui mais comedido, né? É, entendo, mas a verdade é, é essa. É um personagem delicado, que vive uma região mental extremamente delicada, por se tratar de uma pessoa com as características psicológicas que esse sujeito tem é uma pessoa que eu estava falando aqui na, na coletiva para você inclusive que o Paulo no início do trabalho eu perguntei a ele quem seria o Caio Serpa como ele enxergava o Caio Serpa depois de ter roteirizado o o filme e ele me disse que o Caio é misógino. Misógino. Depois vocês procurem no dicionário. Misógino <risos> é aquele sujeito que não gosta de mulheres, que. Quer dizer, ele usa as mulheres. Ele tem um perfil psicológico é, que lhe traz atributos como é, desrespeito. Ah, falta de sinceridade, uma pessoa que não tem nenhum tipo de respeito pela mulher, não a trata de qualquer forma, usando as mulheres, tem um caráter duvidoso e é uma, um tipo de perfil psicológico que, inclusive, uma referência que o Paulo me deu foi do Charlie, do Two and a Half Men, hum. Quer dizer, aquele sujeito que só pensa em si, que é extremamente egoísta, egoico, que usa as pessoas como pra puder para satisfazer, né, para ter as suas satisfações pessoais, independentemente é. de... É, todas de, as satisfações, seja sexual, né, seja sentimental. Tudo, tudo. Não, não tem sentimento nenhum pelo Sim. outro. E ao estudar sobre a misoginia, é, segundo os cientistas, os psicólogos, os psicanalistas que escreveram a respeito, eles é, apontam a misoginia como um, um atributo psicológico muito próximo à psicopatia. Então, é, é, ele está num, num nível ali muito tênue entre a psicopatia. A psicopatia. Né? Bem complicado, hein? Muito complicado, porque aí eu fui estudar um pouco sobre a psicopatia. a psicopatia, muitas vezes, hoje em dia, a gente tem a tendência de, de falar isso ao outro de uma forma muito pejorativa, como se a gente estivesse xingando ao outro. Muitas vezes a gente conhece pessoas no nosso cotidiano que são agressivos, são arrogantes, ignorantes, e que a gente se refere a essas pessoas como um psicopata. Sabe, alguém que tem uma situação de agressividade muito grande e tal é, a ah, então... grande você pegar o filme Psicose do Hitchcock né o, o como é que é o nome do, do ator lá do, do, do personagem agora esqueci o nome ele é extremamente amável extremamente amigável ah, ele, ele engana está... e ludibria todo mundo Exatamente. né mas ele é um psicopata é um psicopata né? é nesse sentido que o Caio é assustador porque é, eu procurei construir o Caio de uma maneira que ele não tenha estereótipo né? porque o psicopata ele não tem estereótipo né? ele pode estar em qualquer ambiente nosso aqui né? de trabalho, Sim. familiar muitas vezes, porque ele não se revela, né? ele é um sentimento muito íntimo e, e que ele guarda para si mesmo então ele não tem um estereótipo, além de ser também uma pessoa extremamente inteligente manipuladora né? que manipula todo o ambiente para se beneficiar né? E a gente deve entender também que a psicopatia Existem níveis de intensidade dentro do processo da psicopatia também Então, é, em geral, o psicopata é aquele que não tem sentimento de amor E, e, e de respeito pelo outro Não sente rancor, não tem esse sentimento afetivo né? Ele não consegue desenvolver esse sentimento afetivo o, os, os psicólogos, inclusive, acham que é uma patologia né? que pode, Essas pessoas podem nascer assim não se sabe direito aonde sem acontece sentimento. sem sentimento pelo outro sem sentimento de culpa principalmente né? de culpa principalmente não tem rasgar uma folha de papel e cortar uma pessoa digamos Nossa. que seria quase que a mesma coisa pela se a gente for analisar o sentimento que teria com isso né é, é claro que a gente não vai ver as pessoas fazendo isso aí por aí porque <risos> esses sujeitos são tão inteligentes que eles também não vão se mostrar dessa maneira porque a inteligência que eu imagino que eles tenham, é, é eles mostram que teriam que responder por esses atos então ficam muito escondidos mas né? tem aquele livro que é se eu não me engano me corrija para você estiver enganado que é o perigo mora ao lado da ana luísa lacombe acho, uma é uma psicanalista, é psicanalista. É. né ele ela fala muito desses perfis assim né? Da, da, do, do psicopata. Então tem vários níveis é, de intensidade. Mas ela fala que nós também né? temos um pouco de cada um dentro de nós, né? Alguns têm os níveis extremados, mas todos nós somos meio misóginos, somos meio psicopatas em algum momento, em alguma situação. É aí entra no as nossas neuroses, né? É. <risos> as nossas psicoses, é. intensidades menores. É, né? mas, mas aí aqui é a doutrina espírita, eu sou espírita atuante né ela tem um papel fundamental que é o do autoconhecimento você à medida que se conhece né? você se reconhece e começa a atuar no sentido de mudar e melhorar é. Né? É, você é, é espírita você conhece como é que é a sua relação com a doutrina hoje eu sou espírita quando eu fui convidado para fazer o filme eu ainda não era espírita, mas já tinha conhecido o espiritismo quando a minha avó morreu. Dizem que o espiritismo, a gente é, vai de encontro a ele ou pela dor ou pelo amor. O meu primeiro encontro foi pela dor, foi pela ausência da minha avó. Então, inclusive, foi quando eu iniciei a minha carreira no teatro, fazendo teatro espírita, e um, alguns amigos espíritas me levaram ao centro, passei a estudar. Mas era muito moleque, muito novo, então eu não tinha elementos para compreender... E, eu não sei o que aconteceu, eu acho que não era o momento Eu acabei me distanciando Mas cheguei a, a, a frequentar durante muito tempo Cheguei a ler alguns livros Cheguei a fazer algumas práticas E já me encantava bastante Mas de alguma forma eu me distancia e a vida me colocou assim Em distanciamento com a doutrina espírita Foi surpreendente eu ser convidado para fazer esse filme Porque a, quando eu cheguei na Versátil Que é do Oceano Vieira Que é o produtor do filme, estava ele e o Paulo ali Quando me receberam E sentamos para falar do roteiro ali que eu fui descobrir que era um roteiro espírita, e eu adorei, eu fiquei é, imensamente grato, já de imediato, e era uma primeira reunião, eu não sabia ainda se eu iria fazer ou não, eles também não, não sabiam se eu ia querer fazer ou não, então, aquele primeiro contato, mas a hora que eu soube que era espírita, eu falei, eu vou fazer esse filme, eu já senti que eu faria o trabalho, antes da gente conversar, aquele sentimento que você tem no fundo da alma, e aí foi um grande presente para mim, porque eu tive que estudar esse personagem, o Caio, e ao estudar o Caio, eu entrei em contato com o livro E A Vida Continua, que é o 13 né da trajetória do André Luiz, o último psicografado com Chico Xavier ali. Então, é isso que mesmo que você estava falando, que você acabou de falar, né? eu aprendi muito, porque esse, esse filme e, e essa história, ela fala de uma regeneração, ela fala de muitas coisas, mas em síntese, a gente, ela fala de perdão, da gente aprender a perdoar o outro, ela fala de um autoconhecimento, da gente aprender a olhar para si, aprender a se investigar, aprender a se olhar como ser humano, aprender a... a porque isso é um aprendizado, a gente não tem o hábito Sim. de voltar o olhar para dentro e começar a analisar o próprio pensamento, sabe? Como estamos pensando e mais, a doutrina espírita, ela explica que em vários livros da literatura, que a gente é um ser pensante, que a gente constrói a nossa realidade a partir do pensamento. Em diversos livros, ela fala da importância Sim. do pensamento, que hoje em dia está totalmente conectado à física quântica, sabe? Com completamente conectado à física quântica, que já é ciência. Né? A ciência entrando em processo de pesquisa, de estudo, entendendo que a vida nasce na antimatéria, no pensamento, que é exatamente a mesma coisa que a Sim, doutrina espírita fala. É a geração fala. da energia que move tudo. Que move tudo. O universo inteiro é movido a, a pensamento. A gente pensa e age, e essa ação traz um movimento. E são esses movimentos que essas personagens dessa história que vão criando novas consequências para si, para a vida, e que terão que um dia voltar à vida para poder corrigir essas consequências, é, quer dizer, é, solucionar as consequências é, ocasionadas por atitudes passadas, que a gente vai entendendo um pouquinho mais que a gente tem um poder de direcionar a nossa vida num certo sentido. A gente é autor da nossa própria vida. Sempre sempre né a gente tem um livre arbítrio de poder escolher a escolha é, traz um conforto muito grande traz também um senso de responsabilidade muito grande uhum. então essa obra de alguma maneira ela nos convida a reflexão a esse nível de pensamento a esse nível de análise aonde eu estou inserido na sociedade ou no ciclo familiar como eu tenho agido dentro desse ciclo, quais são os valores éticos e morais aos quais eu posso estar trabalhando dentro desse ciclo e como eu estou construindo a minha vida e é naquele ponto que eu errei ou que o meu pai, ou a minha mãe, o teu tio, uma, o meu irmão, o vizinho, aquele amigo de trabalho errou conosco, também tem a oportunidade de, de, de corrigir esses erros, que é o perdão. Então é um trabalho que fala de perdão, um trabalho onde a gente é, é instigado a, a meditar sobre a vida num, num ponto onde a gente vai procurar é, solucionar os problemas. Eu tenho dito que os problemas não são as piores coisas das nossas vidas. Eu ultimamente tenho percebido que os problemas são as grandes soluções da vida. Com certeza, você eu, entende. Eu, eu vou te interromper um pouquinho, porque é, é, eu fiz uma palestra outro dia falando é, sobre isso, né? é, é, as pessoas acham que os problemas são um grande problema, <risos> e os problemas são a solução, né? e aí ó, você pega por exemplo os grandes super heróis, pega o superman, o que seria do superman? Sem o principal problema na vida dele Que é lá o carecão lá, o, é, o Lex, Lex Luthor, Luthor. É. O que seria? Ele não seria ninguém Não seria nada O que seria do Batman se não fosse o Coringa é. Né? É. Então os problemas Eles vêm para mostrar a nossa Capacidade de solução De, de agir, de fazer as coisas é. né? Nós não somos é, é, Marionetes Nós somos artífices Os problemas vêm, a gente enfrenta às vezes a gente se recua, né? Mas quando a gente começa a solucionar, a gente percebe o quanto é grande, o quanto é capaz. É o problema na vida e é uma diversidade de problema absurdo, né? A gente oh. tem problema familiar, a gente tem problema de saúde, a gente tem problema financeiro, a gente tem problema Social, a gente tem problema de saúde é, é, econômico dentro de um país, dentro de uma sociedade. E é interessante a, a, os problemas íntimos, aqueles aos quais estão direcionados a nós. Esses, primeiro, é, é, são os que mais nos transformam, mesmo. Sabe? É bom. Ter problema eu acho que eu passei a agradecer os grandes problemas você acredita nisso Acredito. eu agradeço eu tô dentro de uma situação um exemplo tô dentro de uma situação dificílima que eu não sei o que eu vou fazer para solucionar sabe e aquilo me ocupa a cabeça o tempo inteiro e me deixa angustiado e tal e a angústia ela come... eu começo a resolver as minhas angústias não é sempre porque isso é um exercício é difícil não é sempre, bobo, a gente, é isso é um aprendizado Na teoria, falar aqui A gente está todo resolvido já, já entendeu Na teoria, mas na prática A coisa é diferente, todo mundo sabe disso Mas a teoria diz que <risos> Você tá ali com aquele problema Enorme e tal, primeiro ponto Que legal que eu tô com esse problema Porque se eu resolver isso, eu vou crescer Porque normalmente Exigem da gente paciência Exigem da, da, da gente é, Disciplina Trabalho, esforço, sabe? dedicação, sinceridade, verdade nas coisas. Sabe? Imaginou, Ser verdadeiro tudo isso é fantástico. É. Ser verdadeiro, aceitação, aceitar a, a vida como ela é. Sabe? É isso que a minha vida está me, me, me trazendo nesse momento? Ok, eu aceito. Agora, não sou passivo. Né? Eu aceito como está. Me cabe. E cabe a mim pensar se eu estou causando esse tipo de, de, de conflito e como eu vou poder solucionar esse conflito. É aí que a vida transforma e é assim que a vida continua. Nessa história do filme A Vida Continua, vocês vão poder ver diversos personagens vivendo conflitos difíceis de relacionamento, familiares. E que vocês vão percebendo como a coisa toda vai se resolvendo e como tudo vai se diluindo, por bem ou por mal, de alguma maneira a coisa se resolve. E você vai percebendo como os personagens vão crescendo na medida do que eles, cada um, porque tem diversos personagens, então tem aqueles que conseguem ter o senso de perdão, conseguem aprender com muita dificuldade, muita dor mesmo, perdoar, porque o perdão a gente abre mão do nosso ego. Do amor próprio. Do amor né? próprio. O psicanalista Fritz Peres, ele fala sobre a gestalt, foi quem trouxe a gestalt. E ele fala para falar da gestalt, muitas vezes tem um ponto que ele fala da neurose, sabe? Ele, ele fala de algumas questões assim, mas tem um, um ponto legal é, falando estudando gestalt, é, que ele fala que o, o sujeito quando se sente é, ferido por alguém que que falou um palavrão para gente ou xingou a gente, na verdade o sujeito não está ferindo a gente. É a gente que se fere com aquilo que ele falou. Com aquilo que ele falou. No fundo, ele não feriu. Ele faz uma comparação. Pega um sujeito na rua que você não conhece. Um sujeito qualquer que você nunca viu na vida, não tem é, relação afetiva com ele em nada. E pega uma pessoa que você tem uma relação afetiva. É, esse é um plano de comparação que ele faz, só para a gente entender. Esse sujeito te xinga na rua, você passa ele lá, ah, não sei o quê, para lá, te, te, te, te, te, te, joga um, um par de, de, de palavras agressivas. Você não tá nem aí, você nunca viu mesmo. na vida, entendeu? Não cê me leva. a opinião dele. Não... Agora quando tua mulher, ou quando teu filho, quando teu pai, teu irmão fala algo que nem é tão agressivo quanto aquele ali, você pega para você e sofre com aquilo aí, você consegue entender. E pesquisando o, o teu processo existencial e o teu processo sentimental, você vai entender e vai conseguir ver um sentimento de rancor. Você vai ficar rancoroso com aquele sentimento, de apego ao, ao, ao, ao sentimento, sabe? E de um ego muito grande, que. Você pega aquilo para você como se aquilo te ferisse, mas no fundo aquilo não é nada. Se você aprender a perdoar entender que o outro está ou nervoso, ou realmente é agressivo mesmo, faz é parte do dele, processo né? dele, e respeitar essa pessoa do jeito que ela é ali, e lidar com ela dentro dos limites que ela mesma impõe para você, numa boa, sabendo que ela pode te agredir verbalmente a qualquer momento, é uma maneira de você se distanciar desse tipo de agressividade e se colocar num plano... Um pouco mais é, sensato consigo mesmo. Não, se você for consigo, você vai acabar sendo com o outro também. Sabe, não, eu tô, tô ok, eu perdoo. Se perdoou, o sentimento foi embora você não tem mais rancor no seu peito. Que beleza, que beleza. Esse filme é... fez bem pra você, hein? Me fez muito bem. Eu comecei a fazer esse filme de uma maneira, como pessoa, como ser humano, como profissional eu ainda não saí dele né <risos> a gente a gente é começou aí, a fazer esse filme em 2009 em 2010 a gente concluiu as filmagens e eu nunca mais saí porque eu nunca mais deixei de estudar eu nunca mais deixei de pesquisar a doutrina espírita porque ela me ensina acima de tudo acima da religião e me ensina a entender a vida me ajuda a fazer uma alta análise profunda, profunda, me ajuda a entender a vida, me ajuda a entender o outro. E eu só consigo entender o outro quando eu consigo entender a mim mesmo, com tudo que, ele, que a, a, a literatura espírita propõe para que eu faça de investigação interior. Que maravilha! Então fica aí o convite para você. Assim como o Félix também conseguiu aprender bastante é. e a vida continua, dia 14, nos cinemas. Não deixe de comparecer. Um grande abraço e até lá.